Hoje a gente vai. Eu vou trazer aqui novamente né, as perguntas que vocês me fazem no dia a dia, né? Então, qual que é o objetivo? Eu sei que existem muitas dúvidas, muitos anseios, muitas perguntas, e o objetivo é a gente estar tá aqui tirando um tempinho para bater um papo, para falar sobre isso. A pergunta do Joabson, vamos lá, de do Nordeste, de alguma região do Nordeste. Qual a melhor maneira de me tornar propagandista? saindo do meu trabalho tradicional para o meio profissional da indústria farmacêutica. Então, olha só, eu entendo né, o que, que ele quis dizer e por quê. Eu quero ser propagandista, eu tomei decisão. Eu lembro que eu também fui assim, nesse momento em que eu atuava em uma empresa, eu tinha um emprego, eu tinha uma carreira, e eu, eu decidi. Acho que tem esse momento e Comenta aí se vocês é, é, sabem dizer que momento que é isso que vocês tomam essa decisão. Falar assim, cara, eu vou ser propagandista. Eu lembro exatamente quando isso aconteceu, não foi quando eu conhecia a profissão. Olha que interessante, não foi. Eu conhecia a profissão, mas tudo era muito nebuloso ainda, sabe? Eu ainda tinha um monte de crenças, por isso que eu falo muito de crenças, porque eu era uma pessoa cheia de crenças em relação a essa área. Cara, minha imaginação ela fluía assim, sabe? Eu pensava assim, cara, vender remédio, eu escutava as pessoas, ah, isso que é bom, mas viaja muito é um setor muito fechado, você precisa de indicação, então eu achava que aquilo estava tudo muito, muito distante de mim, sabe, para ser bem sincero, assim. a sensação que eu tinha que não era para mim, quando eu descobri que aquilo existia, e aí relacionando com as pessoas, né? fazendo um network e tudo mais, tem um amigo meu também, compartilhava desse, desse desejo, desse interesse, dessa curiosidade, né? nessa época ainda era uma curiosidade, daí você farmacêutico, de atuar como propagandista e me passou o um contato, ele conseguiu um contato e a história foi o seguinte, ele foi igual filme cara, ele conseguiu esse contato ele foi inclusive cofundador, se tiver presente aí, um beijo pro Rafa, tamo junto com um cofundador da Benchmark, né? muito do que a Benchmark é hoje se deve a mente fértil dessa pessoa né? e de outras pessoas também que nos ajudaram a fundar, não, está, não estão atualmente no projeto, mas Estão tocando a vida né? e a gente tem que honrar, né? uma coisa que a gente faz na pente é honrar a história. E cara, o que aconteceu foi o seguinte, ele descobriu essa profissão, a esposa dele trabalhava em uma clínica, então via né? o, movimentar, o Movimentar, o ir e vir de propagandistas, e começou a interagir com eles, perguntar cara, como é que faz para trabalhar nessa área, parece ser legal e tudo mais. E eles começaram a passar algumas informações, ele foi investigando, investigando e conseguiu o contato de um gerente. Tá? fazendo abordagens mesmo, e eu lembro que é, um dos nossos colegas de trabalho participou de uma entrevista, ele ficou sabendo, ele deu um jeito de estar no mesmo lugar, era um restaurante, se eu não me engano, no mesmo lugar, na mesma hora, coincidentemente, na mesa do lado, como se ele fosse um desconhecido, e ficou lá, sabe, fazendo hora lá, almoçou, ficou lá bebendo o suco dele, escutando a entrevista para entender como é que funcionava, olha como é que foi o início da mente olha que interessante como é que era a lógica da entrevista na indústria farmacêutica né e assim começou a surgir o interesse dele por isso só que aí a gente começava a falar sobre que aquilo era muito abstrato a gente tinha a nossa vida eu tinha os meus desafios no meu emprego atual então cara sair era tudo muito será que vale a pena dedicar tempo energia a uma coisa que eu nem sei se vai acontecer comigo comenta aí se vocês sentem isso também se faz sentido, porque ou já sentiram assim, porque eu já me senti assim, né? Ah, cara, será que vale a pena investir energia, crença, esperança nisso, numa coisa que está tão distante? Mas não tinha nada. A gente pesquisava na internet na época e não encontrava nada, absolutamente nada. Então, como é que eu saio? Porque a gente tem essa coisa, né? De investir energia numa coisa e acaba que a nossa energia ela não é ilimitada. Então, eu vou acabar tirando de algum lugar para investir naquilo. E tudo isso era muito. Eu não tinha estratégia nenhuma, não existia benchmark, não existia vídeo de propagandista, não existia nada para educar a gente. Era na porrada mesmo, né? Então por isso que eu, eu sou empático com pessoas que falam: como é que eu faço, cara? Qual que é a melhor estratégia? Então olha só, a melhor estratégia é o conhecimento. Porque quando você começa a conhecer sobre o setor, sobre a profissão, Entender aí o que, quais são os verdadeiros desafios, qual que é a função social desse profissional, o que, que ele faz de verdade, isso já não é mais obscuro. Você consegue entender se isso tem a ver com você. Então o primeiro ponto é entender que essa oportunidade ela está sim acessível a você. Ela não é uma coisa de outro mundo. Então o começo de tudo é a compreensão, é o conhecimento. O que, que o propagandista faz? Tá? o que, que ele faz, qual que é a função social dele, é, quais laboratórios existem, quais contratam, é, onde eles estão, o que, que é importante para eles, o, que, que, o que, que eles consideram como um profissional de qualidade, quais os diferenciais, então tudo isso, o início de tudo é o conhecimento, é o conhecimento, sem conhecimento você não tem vazamento nenhum para dizer assim, eu quero investir nessa carreira para mim, essa foi nossa inspiração lá atrás para criar o Vida de Propagandista, né? O canal de propagandista, o blog, né, o, o, que hoje o canal é o canal mais acessado do país, é o maior canal do país, o blog é o mais acessado do país, a gente tem o e-book mais baixado do país, tudo isso com esse objetivo de fornecer conhecimento, como se a gente abrisse as cortinas da indústria farmacêutica de que não fosse mais segredo para ninguém, né? o que, que esse profissional faz para que você aí tenha direito de saber se é o que você quer, se é o que você gosta, se faz sentido para você. O segundo ponto, pelo menos foi assim na minha história, é entender o seguinte, tá, mas qual que é a projeção, aí falando de salário mesmo, né? a projeção de salário desse profissional? Quanto que ele ganha em média? Quanto que, qual que é a carreira que esse profissional pode fazer? Né? Quais são os benefícios e tudo? Por quê? Porque eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu emprego. Para que eu vou investir em uma coisa se eu não for ganhar mais por isso? Não faz sentido nenhum, então eu tenho que saber sim, isso faz parte do meu, do meu planejamento financeiro, do meu planejamento de carreira, entender qual que é a realidade desse profissional, até financeira mesmo, né? E aí o que aconteceu comigo nessa época, lá atrás, quando eu estava aí no seu lugar, é que também não tinha nada na internet, nada, nada, nada. Não tinha um e-book, não tinha infográficos com salários, não tinha vagas.com mapas de carreira não tinha Glassdoor né antigo Love Mondays não tinha nada disso para eu saber quanto que esse profissional ganhava só que o meu colega o meu amigo começou ele acabou ingressando primeiro já participou de alguns processos então eu tinha uma noção em algum momento um gestor falava o valor o salário me interessava né mas eu não sabia todo laboratório remunera da mesma forma é igual e tudo mais eu não tinha ideia disso e aí ele foi contratado primeiro e esse dia foi bem fatídico, assim, sabe? eu ainda tinha minha carreira lá na coca, então assim, eu estava crescendo, eu estava sendo promovido, eu recebia promoções, premiações, históricas. eu fiquei um tempo assim sem ser promovido, depois como se tudo começou a fluir, né? a acontecer, tudo que não estava acontecendo, então estava tudo muito bem, então é aquela dúvida, né? cara, eu vou trocar o certo pelo duvidoso e tudo mais, esse setor me atrai, mas será que é para mim? Comenta aí se você já sentiu isso. Será que é para mim? Será que esse setor é para mim? Será que essa profissão é para mim? Será que vai fazer bem para mim? Né? Então a gente tem essas dúvidas que surgem na cabeça da gente e, e a gente precisa matar elas, senão elas matam a gente ou matam o sonho da gente. Né? Se a gente não consegue eliminar essas dúvidas, essas obje, auto-objeções, vamos falar assim, né? as objeções que nós mesmos colocamos é, contra o que a gente quer, não vai rolar. Então ele me chamou para um, um, um café da manhã, foi bem legal, num sábado, né? eu achei já estranho, assim. ele estava com um carrão na porta da empresa, me chamando para tomar um café de bermuda e camiseta, ou seja, ele não trabalhava aos sábados, falei, cara, que legal que deve ser não trabalhar aos sábados, né? me chamando para um café da manhã, na padaria, nada de errado em trabalhar aos sábados, eu trabalho aos sábados, domingo, feriado, <risos> férias, e, e aí ele me chamou para tomar esse café da manhã lá e aí a gente foi com ele, a bateu um papo e como é que tá, cara? E nesse contato com ele, eu comecei a perceber que ele estava bem sucedido. Eu comecei a ver nos olhos dele que ele estava feliz, que não tinha problema nenhum naquela profissão. Pelo contrário, ele era realmente real, se vocês entendem isso? Eu estava vendo, eu estava sentindo. Então isso faz parte, naquele dia, acionou um gatilho em mim, que é a auto-permissão. Depois, mais para frente, com vários estudos aperfeiçoamento e aperfeiçoamentos e eu que eu me permiti passar, eu fui entender que aquilo se chamava auto-permissão. Mas principalmente o que aconteceu naquele dia foi quando a gente sentado, eu sentado no banco ali do passageiro, ele fala assim, Celso, abre o, a gaveta do porta-luvas aí, por favor, né? abre o porta-luvas para mim e pega um papel aí. E quando eu peguei o papel e abri aquele papel, era o contra-cheque dele. E aí, eu abri e falei, cara, não é possível. Esse cara, nem, nem quando eu saio de pedras eu ganho isso aqui, sabe? Sendo bem sincero, eu tô sendo sincero, né? E aquilo, eu falei, cara, isso é real, isso é possível. Né? Não é nada, não tem nada de errado em, em, em querer crescer. E está aqui na minha frente, está acontecendo, naquele dia, por isso que eu perguntei para vocês se vocês lembram do dia que vocês tomaram, se vocês já tomaram essa decisão. Muitos que baixam os nossos conteúdos respondem lá na pesquisa, né? que estão determinados a serem propagandistas, mas foi nesse dia que eu me engajei nesse objetivo, nesse propósito. E cara, eu também vou. Eu também vou, eu também quero isso para mim. Então, por isso, por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque foi o conhecimento, foi a compreensão de que aquilo era para mim também, de que eu podia sonhar aquilo porque eu poderia conseguir, porque se o meu amigo conseguiu, eu também conseguiria. Ele não era uma pessoa diferente de mim, né? Ele era tão especial quanto eu, mas tão comum como eu também. Então, se ele conseguiu, eu também poderia conseguir. E aí... Foi ali que eu me engajei nesse propósito, tá? Então a melhor estratégia é você buscar conhecimento. E conhecimento está disponível gratuito. Então, ah, Celso, onde eu consigo conhecimento? Cara, você já segue o nosso canal, Vídeo de Propagandista? Tem muito conteúdo lá. Entenda que o canal, ele foi feito para conversar com o Celso do passado. Qual que é a minha grande inspiração para fazer um canal com conteúdos gratuitos, 100% gratuito, um blog com conteúdos gratuitos, vários materiais ricos, que quem baixou sabe, webinars gratuitos, eventos gratuitos, para que não falte informação para você tomar essa decisão e partir para um caminho de desenvolvimento e de crescimento. Então, não é por informação, realmente informação não é desculpa para você. Tem lá o canal, tem o blog, tem o e-book, tem o infográfico. Né? para explicar sobre a profissão, para te dar detalhes de como acontecem as entrevistas nessa área, o que, que você precisa desenvolver de verdade, o que, que é lenda, o que, que não é, o que, que é crença, o que, que não é. Então, todo esse cuidado foi... O que, que eu pensei? Lá atrás, eu falei assim, cara, se eu pudesse voltar no um tempo e conversar com o Celso de antigamente, o que, que ajudaria ele a saber, a tomar essa decisão antes, mais rápido? A antecipar, e atrás desse sonho, de transformar em sua realidade, transformar em seu objetivo, colocar um prazo nesse sonho e não sofrer tanto quanto eu sofri no caminho. Quem conhece os meus conteúdos sabe disso. Eu, cara, todos os erros que eu pudesse, que eu poderia ter cometido, que um profissional poderia ter cometido, eu cometi em processo seletivo, em entrevistas, por falta de Conhecimento. Então, qual que é o jeito certo, Celso? Qual que é o melhor jeito com conhecimento? Por quê? Você pode até ser contratado. aí que está o detalhe, pessoal. As, daí, né, quem não atua ainda no setor, pensa assim, cara, o meu objetivo é ser contratado. Só que se você se antecipar um pouquinho, você perceber o seguinte, cara, depois de ser contratado, o que, que você precisa? Você precisa permanecer. E você precisa pensar nisso antes de ser contratado. Porque depois você tem que entregar resultado. Tá? Então, não é só... Tem, isso, tem um vídeo falando sobre isso também, eu conto a história, inclusive, de uma pessoa que não se adaptou se setor e tudo mais. Então, se preparar com antecipação vai te prevenir até disso, para que isso aconteça para você e fique na sua vida. Então, todos, toda a minha motivação foi pensando nisso, como é que eu ajudo o Celso do passado, como é que eu ajudo, lógico, né? não sou eu do passado, são vocês que são beneficiados, porque hoje vocês têm acesso à informação, vocês têm tudo que vocês precisam para dizer assim, é isso que eu quero ou não é isso que eu quero. Qualquer que seja a resposta legal, bacana, entendeu? Então, para mim, é o conhecimento. Vamos para a próxima, beleza? Como me preparar para perguntas específicas da indústria farmacêutica sendo neófita? Legal. Ó, oh, aí que tá. A gente tem vários motivos para essa pergunta ter sido feita a você, sendo neófita. O gestor, sabem sabe que você é neófita, tá? Agora. É, se você está participando de um processo é, em que, na verdade, ele não foi desenhado para um neófito, então eles esperam que você seja mais do que uma neófita. Eu gosto de chamar de neoneófito, é esse nome que eu dou. É, então eu acho que o neófito é algo que já está ultrapassado. O neoneófito é outra coisa, tem um artigo que fez muito sucesso, que eu escrevi no LinkedIn sobre isso, compartilhado pelos, pelos gestores da indústria farmacêutica, em que eu falo sobre o perfil do neoneófito, é diferente do neófito. Então o neófito é o que? O cara que realmente não sabe, aquele cara, eu era neófito lá atrás, né? eu não sabia, não fazia ideia, participava do processo, não entendia nada daquela realidade. Hoje em dia, com acesso à informação, com tudo, e com a necessidade que a indústria tem por resultados rápidos, porque é o seguinte, pensa com a cabeça do gestor, né? acompanha o meu raciocínio. Você é gestora e o laboratório, ele tem, ele te cobra lá um resultado, tá? uma cota que você tem que atingir. E aí você tem ali, vamos, vamos imaginar, o laboratório fez o business plan dele, né? fez o, o planejamento anual de negócio dele, quer é aquele resultado porque ele fez um investimento, tanto em mão de obra, quanto em, em, em material de, de, de divulgação, etc. Né? Todo o investimento que o laboratório tem para poder gerar aquele resultado. Então, não vai ter nada que você diga que vai fazer o laboratório abrir mão do que ele quer receber, do que ele quer ganhar daquele investimento que ele fez. Inclusive em você, que é a mão de obra tá? e que tem a função de liderar uma equipe para trazer resultados. Então pensa comigo, nesse processo você está treinando, você está gerindo, você está acompanhando, você está ajudando a sua equipe e tudo mais, mas de repente um, um PV seu, como a gente chama, um rap, um PV, um propagandista vendedor, um representante da sua equipe, recebeu uma proposta de um outro laboratório e te deixou na mão. Né? Acontece, faz parte, está todo mundo no mercado, pode acontecer. E aí nesse momento, a partir do momento... Que esse rap, porque não, deixa eu te falar, não, não são os, os profissionais ruins que recebem propostas, não, são os melhores. Só para constar, né? E aí nesse momento você começa, é como se começasse um timer ali, um cronômetro, que ele não é medida em tempo, ele é medida em resultado, você está perdendo market share, você está perdendo participação de mercado, você está perdendo para o seu concorrente à medida que você não tem mais um representante fazendo trabalho no setor dele, visitando médicos cuidando do território, visitando farmácias, PDVs, etc. E aquilo ali te impede de ter resultado. Você vai ter que conduzir um processo seletivo para recuperar esse resultado o mais rápido possível. Aí eu pergunto para você, o que, que você vai escolher? Você vai querer nessa hora um representante maduro, se tiver disponível, né? um profissional experiente, que já tem né? vivência no mercado, que já conhece inclusive os médicos, os PDVs, que já sabe como é que funciona, você vai ter que se adaptar à cultura, os valores do teu laboratório, ou você vai escolher um neófito tá? e são opções. Só para acompanhar, não tem resposta certa, acompanha o raciocínio. E aí você vai conduzir um processo, dependendo da sua necessidade, e vai dizer o seguinte, tá cara, mas eu preciso, tudo bem, olha só, eu quero o melhor de cada um. Pode ser que uma das alternativas que você vai pensar seja isso, eu quero um neófito, porque não vem com vícios, uma visão viciada do mercado, do setor, acostumada a uma outra metodologia, de uma outra empresa. Então eu quero um neófito, mas eu quero um neófito avançado, eu quero um neófito já, assim ó, que pega, porque eu não tenho tempo para treinar aqui no meio do, do ano, sabe? Não tem é, é, curso de novos agora, não tem isso, não tem aquilo. Eu quero que esse cara já chegue acelerado para gerar resultado mais o quanto antes, porque eu não tenho tempo a perder e tempo a dinheiro, literalmente, e tempo, na verdade, a participação de mercado também. Então ele quer o melhor de cada um. De repente, a Ana pode estar no lugar certo, na hora certa. Se ela for, em vez de uma neófita, uma neo-neófita. Vai ser muito interessante nessa hora, se você já teve, tiver uma visão madura da indústria farmacêutica, mesmo ainda assim atuar, se você já entender como dominar os relatórios, como analisar os relatórios, como fazer planos de ações eficientes, como entender a estratégia por trás da comunicação daquela empresa, seja no visual aid, na mensagem mínima. É, no negócio, se você absorver mais rápido a filosofia daquela empresa, se você for madura e tiver um mindset certo, daí eu começo a lembrar vocês sobre um conteúdo que eu sempre falo, sobre os quatro pilares da contratação. Isso não é invenção, isso não é astrômetro do Celso. O Celso não é bobo. O que o Celso faz é criar um método eficaz a partir de dados, de resultados, obviamente que parte deles de coisas mais abrangentes, que não são necessariamente da indústria farmacêutica, e outras coisas dos resultados que nós geramos. Então, cada resultado nosso, cada contratação de cada bench nos faz aprender mais sobre as contratações. Então, o que a gente percebe? Quais são os padrões que acontecem nas contratações de bens? Né? E os resultados que eles geram depois da contratação? Basicamente, a gente pode agrupar esses dados em quatro. Tá? O primeiro é autoconhecimento. Autoconhecimento, essa parte é essencial porque eu preciso me conhecer o segundo padrão é me conhecer, vai além de ah, saber, eu faço isso, não. é entender o que que você tem de fortalezas frente ao que é a oportunidade da indústria farmacêutica e como você usa isso a favor dessas oportunidades, é mais ou menos por aí. Você precisa desenvolver, se não tiver, o poder de acessar e criar as oportunidades. Quem diz que não tem oportunidade tem problema nesse ponto, isso não é normal, não é normal você dizer que não tem oportunidade para mais de 55 grandes casas, laboratórios, cada um que tem o seu perfil, que busca, que tem a sua lógica de, de, de funcionamento, vamos dizer assim, tem o seu modus operandi, né? no mercado que mais contrata, que são mais de 4 mil contratações, não é normal você não participar de processos seletivos nessa área, não é normal. Então, provavelmente... O sintoma indica que você tem uma falha nesse segundo pilar, que é poder para acessar e criar as melhores oportunidades. O que você precisa entender, a maturidade que você precisa ter, é que para as melhores oportunidades, talvez não seja da mesma forma que você vai captar elas, da mesma forma que você capta outras oportunidades. Será que é a melhor forma de distribuir currículos apenas? Já parou para pensar nisso? Ou seja, você pesca um tubarão do mesmo jeito que você pesca uma sardinha? Você pesca... Já, já, já, já pararam para pensar sobre isso? Será que a estratégia para capturar essa oportunidade, a que eu estou usando, é a melhor para essa oportunidade? Uma coisa é você pescar uma sardinha, outra coisa muito diferente é você pescar um tubarão. Entendeu? Então o tamanho da oportunidade vai determinar a forma como você quer alcançar. Se você não tem isso, você tem uma falha no segundo pilar da contratação e ainda tem mais dois. E aí você vai ter um terceiro pilar, que são as competências técnicas, emocionais e comportamentais muito bem desenvolvidas. São competências gerais? Não, são competências específicas para a função. Tá? Então, não é saber. Uma coisa é saber que eu preciso ser resiliente. Uma coisa é eu saber que eu preciso ser, ter um senso analítico bem desenvolvido. Uma coisa é saber que eu preciso ter uma comunicação boa nessa área. Outra coisa é o desenvolver... Essa comunicação para o nível que eu vou começar a ser atrativo para as oportunidades. Então, quando eu cuido desses detalhes, detalhes não, né? desses, desses diferenciais, quando eu tenho competências muito bem desenvolvidas é, nessas áreas, são pelo menos 10 competências que a gente pode, ainda, na hora que a gente desdobra, ela vai, elas vão crescendo ainda mais. Quando eu tenho isso bem desenvolvido, eu começo a inverter a lógica. Eu começo a, a, a nem ir tanto atrás das oportunidades, mas elas começam a vir até mim. Porque ninguém tem coragem de abrir mão, nenhum gestor tem coragem de abrir mão de um profissional verdade, verdadeiramente preparado. Ninguém é louco de abrir mão. Ah, Celso, eu fiquei sabendo que não contrata com 45. Se você for melhor com 45 anos, eles vão te contratar, porque 45 vai ser um detalhe. Agora, porque você vai ter essas competências, ele vai sentir, ele vai olhar para você e falar assim, cara, esse cara tá pronto, esse cara não vai ter trabalho nenhum, ele vai chegar gerando resultado, vai chegar correndo, vai chegar voando, é? ele já está pronto para assimilar o que eu tenho para passar para ele. Tá? Falamos aí de três competências, três grandes pilares, autoconhecimento, olha só, olha como que isso muda, começa a mudar o jogo poder para acessar e criar as melhores oportunidades, competências específicas para a função, técnicas emocionais e comportamentais, e ainda tem mais um, o mindset, que é a mentalidade. Né? Hoje em dia eles fazem até piadinha, né? ah, mindset e tal, mas isso realmente existe, tá? Então o que, que é, uma, é, como a, sua, a minha e a sua cabeça funciona, como é que a gente enxerga as coisas Sabe, duas pessoas juntas podem olhar para a mesma coisa e ver coisas completamente diferentes, distintas. Depende de como a cabeça dela funciona. Então eu posso olhar para uma coisa e falar assim, cara, um exemplo, né? uma historinha para a gente entender. Conta-se, acho que é até uma alegoria, não sei se ela é real, mas conta-se que as havaianas, quem conhece a história das havaianas na África? Comenta aí. Elas ela queriam se expandir, ir para o mercado exterior e tudo mais e ia para a África. Um gerente ficou um tempo lá, fazendo pesquisa de mercado, entendendo o gerente de marketing. Ele voltou e falou assim, cara, lá é o último lugar para a gente ir, porque lá não tem ninguém que usa chinelo, o pessoal anda descalço, o é, que, que a gente vai fazer lá? Nós não temos mercado, e aí o, o diretor decidiu mandar um outro gerente de marketing para fazer uma segunda análise, né, ter uma segunda visão, e ele voltou falando assim, cara, Deixa eu aqui, que eu vou vender para o resto da minha vida, porque ninguém usa chinelo. Então eu tenho um mercado virgem para explorar. Então tá pronto aqui, ó. Ninguém usa chinelo. É você, o cara que vai introduzir o chinelo nessa cultura aqui. E aí quem tá certo? Né? É um exemplo para a gente entender que mindset é real. Que você pode olhar para uma coisa e ver um tremendo desafio, uma tremenda, sabe, um problema enorme e você pode olhar para uma coisa e falar assim cara eu tô maluco por isso aqui é isso que eu quero tá então cuidar dessa mentalidade é muito importante então se eu deixo crescer em crenças que me diminuem que fazem me sentir menor ah porque é, gerente não atende telefone gerente não responde mensagem é isso mesmo o gerente não é muito diferente de médico não médico também não vai te tratar com carinho. Ô oh, meu amigo, estou aberto aqui, te esperando aqui. Nossa, que bom que você chegou. Não é essa, Tá? Então, aprende a criar casca agora. Aprende a criar casca agora. Não é todo mundo que vai responder. Não é todo mundo que vai abrir os braços para você. Não é todo mundo que vai te querer. Né? E você não precisa de todo mundo também. Você só precisa de uma oportunidade. Então, muitas vezes, a gente deixa de se expor porque a gente fica dodói demais. E o que cuida desse dodói de criar a casca, é esse pilar de desenvolver o um mindset, tá? Então é isso, são esses quatro grandes pilares aí que comprovadamente geram resultados em contratações também. Então você pode olhar para as dificuldades e ver um problema, não querer se expor, né? o mindset fixo ele vai fazer isso com você, ele vai querer te manter dentro da caverninha, protegido ali, não, não, não se expõe não, coitado de você, realmente, né? É muito difícil, fica onde você tá aí, ou você pode desejar crescer às vezes já aprender, não tá certo, desenvolver cada dia. Isso, com esses quatro pilares é muito difícil não ser contratado. Entende? É muito difícil. É um desafio. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Eu costumo falar muito o que você já falou várias vezes em relação a ser indicado. Faça isso acontecer, busque sua indicação. É que na verdade, assim, vou, vamos jogar real aqui. Eu vou te falar como propagandista. Todo dia alguém me abordava na rua e me pedia indicação. Todo santo dia, todo santo dia, então imagina, Então dia, cara, como é que faz? Eu também quero, eu quero trabalhar como propagandista, eu quero, eu quero, eu quero. Só que falar é uma coisa, fazer é outra, mostrar que faz é outra, e a gente como propagandista, a gente é treinado a, a, a ver mais do que a pessoa está falando, tá? Então qual é a atitude da pessoa em prol daquilo que ela diz que quer? A gente não tem como dar oportunidade para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo, só vai ter espaço para os melhores. E a gente começa a olhar detalhes. Como é que essa pessoa se posiciona? Como é que ela fala? Como é que é, como é, que é a conduta dela? Como é que é a vida dela? Os valores que ela tem? Essa pessoa serve para representar uma marca? Essa pessoa funciona à distância? Ela precisa ser gerida? Ela precisa ser cobrada? Ela sabe se autogerir? Tudo isso são características do propagandista de sucesso. Tá? Então, naquela hora, eu não vou dizer pra ela, eu nem conheço ela, entendam? Sejam maduros pra entender isso. Todo dia alguém fala, eu não vou ser 100% honesto com ela, até porque eu não tenho tempo pra isso. Né? Fala assim, cara, é o seguinte, você não vai ser contratado, não. Desse jeito aí, com essa postura, com, com esse nível de comunicação, com essa abordagem agressiva. Não, você tem que ser mais inteligente, você tem que entregar mais valor. O que, que eu devo te indicar? Você não demonstrou nada, que resultado que você já teve, que resultado que você já conquistou, o que, que você acha que você fez para merecer essa oportunidade, para eu lembrar de você e para eu assinar embaixo do seu nome. É isso que significa indicação. Todo mundo fala, ah, indicação, outro dia uma brincadeira, né? Muito legal, né? Eu, eu, eu fico admirado como é que as pessoas perdem tempo aqui é nas redes sociais, tá? Com todo o respeito, vocês não estão perdendo tempo, mas muita gente perde tempo. Aqui para fazer gracinha, comentar, rir, contar piada, mas tempo para desenvolver não tem. Tempo para treinar não tem. né E aí vai lá no post A Lei, o post da empresa, que é sério, de treinamento, que nunca deu motivo para ser questionado em nada, pergunta para os nossos alunos. nossos alunos aqui estão presentes. Quando é que você ouviu um, um, um feedback negativo da benchmark? Né? Mas aí o cara vai lá e acha engraçadinho colocar assim. Ah, já vi com indicação? Então olha só. Para pra pensar. Essa pessoa, que dia que ela vai ter uma oportunidade na indústria farmacêutica com essa postura? Me ajuda, né? Por que que eu vou apostar na dúvida? Por que que eu vou colocar minha marca na sua mão, cara? Se você não tem postura? Você faria isso? Você faria, seja sincero, você deixaria essa pessoa, com esse nível de comportamento, visitar um médico, levar sua marca para os consultórios médicos? Tem certeza? Então, as pessoas não têm, infelizmente, maturidade para entender isso. tá? A indicação, ah, mas eu preciso de indicação, eu preciso, beleza, conquista ela. Vai lá, porque quem é que vai avalizar você? Entendeu? O nível disso, quando você for propagandista, você vai sentir o peso da indicação. Outro dia um, um rap chegou pra mim e falou assim, Celso, cara, me ajuda. Desse jeito. Foi bem assim. Vou até falar o nome da empresa, porque eu não vou falar o rap. Né? Eurofarm. Ele falou assim, Celso, pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Sabe por quê? Porque o meu gerente pediu indicação e eu não tenho coragem de indicar ninguém. Eu não vou colocar o meu nome numa pessoa que eu não acredito. Olha isso, olha o tamanho da oportunidade. Cara, pelo amor de Deus, olha para os seus alunos lá. Aí você acha que eu vou colocar o meu nome em quem eu não acredito? Aí chega uma pessoa que não entende isso, né? que chegou agora, pegou a metade do filme para frente. E chega lá e fala assim, Celso, então me indica que aí se eu for contratada eu faço seu curso. Ah, me ajuda, né, cara? Eu, eu, eu, o meu curso, a minha formação, ela é feita para que eu confie na minha indicação. É isso que tem valor para mim. Ah, Celso, nossa, mas é que radical, né? Cara, eu cuido do meu nome, eu cuido da minha reputação. Né? É por isso que na hora de indicar eu olho assim, tá, mas quem que é esse aluno, quais projetos que ele já fez, já terminou, já passou, já está tudo certo, revisou, aprovou todos os projetos dele, aí cara, eu indico com paz, eu indico com paz, lógico, entendeu, aquilo ali vai reforçar cada vez mais. Você acha mesmo que o foco da benchmark é só vender curso? Então você está enganado, empresa errada. É que não é aqui, eu conheço, mas não é aqui não. Você acha que o foco da benchmark é só ter os alunos contratados? Então errou de novo. Não é também não. É como assim, Celso? Se não é vender curso, se não é ter os alunos contratados, é o quê? Eu preciso que o aluno, que depois que ele seja contratado, ele seja o melhor. Esse é meu foco. Eu não vou desistir. Enquanto os meus alunos não forem os melhores propagandistas Esse é o meu foco Não é ser contratado É chegar lá dentro e ser promovido É chegar lá dentro e receber premiação É chegar lá dentro e ser, e ser destaque nas reuniões distritais Por que Celso? Porque esse é meu nome Essa é a minha marca E é isso que faz a empresa viver por longo prazo E o meu jogo é de longo prazo então, se você agora fala assim, cara, eu não vou ser aluno do Celso, eu quero facilidade, eu não quero um mentor que vai exigir de mim o melhor que eu posso entregar e ainda subir a barra para entregar mais ainda, colocando revisor que é gestor da indústria para corrigir o projeto dele, para elevar e para gerar um certo desconforto e tal. Então, beleza, tá bom, não tem problema não. Realmente não deu match, eu e você, nós não combinamos, entendeu? E eu não estou dizendo que você não vai ser contratado, não. Você pode até ser contratado sim. Só que eu quero que eu quero os melhores. tá É isso que eu quero. É isso, pessoal. Assim, eu gosto de ser sincero, né? Porque aí a gente fica, fica mais fácil, tá bom? Beijão, pessoal. Obrigado pela participação e tamo junto.